Boa noite, meus irmãos irmãs, saudade. Bem-vindos à minha casa, que hoje se enfeita com a presença de vocês e com certeza do meu querido anjo da guarda, meu amigo e protetor. É... Eu fecho meus olhos e não acho difícil nos vermos dentro do senol. Né? Vocês são muito bem-vindos aqui na minha casa, meus irmãos queridos. É, primeiro, vamos fazer uma prece inicial. Como a Esther não, não pode estar comigo, eu vou pedir para o meu filho, Júlio, já que eu estou dentro de casa, fazer essa prece inicial. Tá bem? Olá, muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Júlio, mais conhecido como Julinho. Sou filho do, do seu Sintra. Para mim é uma grande honra estar aqui fazendo essa prece inicial. Eu admiro muito o trabalho que meu pai faz, ele ele se dedica muito a fazer as palestras e é um orgulho para todos nós aqui em casa. Então, para mim é um privilégio estar fazendo essa oração. Oremos a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, de graça e misericórdia, na tua presença nós queremos te dar graças por este dia, pela oportunidade de aprender mais de ti, pela manhã que o Senhor nos concedeu, pela nossa saúde, pela nossa casa, pela nossa família Queremos, meu Deus, te, te dar louvor e glória por quem o Senhor é Pelos teus ensinamentos, pela tua bendita palavra, Senhor Peço que esteja iluminando meu Pai agora, que vai ministrar essa palestra Seja com ele, meu Deus, trazendo os pensamentos corretos Trazendo os sentimentos mais nobres Que ele possa, meu Deus, ser um exemplo cada vez mais Assim como todos nós essa é a minha oração, que só possa estar abençoando a casa de cada um que esteja ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo. Em nome de Jesus eu peço, amém. Muito obrigado, Júlio. É. É, nós aqui em casa somos muito ecumênicos, né? cada um tem a sua religião, mas eu acho que, dessa forma, eu também posso dar um exemplo para vocês de como deve ser uma família, né? deve ser unida, e como nós sermos, nosso é, de devemos ser é, respeitosos com qualquer religião. Né? Esther, minha amiga, eu agradeço muito pelos teus bons pensamentos. Né? Não convém nós estarmos juntos fisicamente, porque eu ainda trabalho, né? quase um dia sim, um dia não. E eu me cuido muito, tá? mas é por força da minha profissão militar, assim como os hospitais e outros, a profissão militar, os militares não podem parar. Né? E que seria de um bom, de um palestrante ser um bom dirigente? Né? No caso, hoje está sendo julho Júlio aqui no lugar da Esther, mas eu não te esqueço não, Esther. Tá? Se bem que às vezes eu fujo um pouco, ah, obrigado, filho. Eu fujo um pouco para ver os meus ipês, as minhas acácias amarelas, né? Eu adotei uma praça aqui perto de casa e eu sei que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Mas quem sabe eu rencado no Gama, né? Aí eu vou tomar chimarrão, sei lá, água de coco, não sei. No parquinho que eu mesmo construí, né? Nas árvores, na sombra das árvores que eu mesmo plantei, a gente não sabe, né? Bom, o assunto hoje é o orgulho e a humildade, que estão no capítulo 7 do Evangelho Segundo o Espiritismo, na instrução de dois espíritos magníficos. É o Lacordelli, que é uma mensagem de 1863, e de Adolfo, bispo de Alger, é uma mensagem de 1862. Bem atuais na época do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. E é incrível como é atual nos dias de hoje, porque a humanidade não melhorou muito, infelizmente. Obrigado, filho. Não melhorou muito, mas melhorou sim. Né? Lacordaire pediu o amparo de Jesus para transmitir suas ideias, muito mais eu para transmitir a palavra dele, Lacordaire. Tenho certeza que não nos faltará inspiração. Então vamos começar sobre as duas mensagens que tratam do orgulho e da humildade. Meus amigos, não há caridade verdadeira sem humildade. O orgulho não é capaz de ajudar alguém, sem alardear a esmola que dá. Ele pode sim entregar uma esmola, mas não é capaz de de afagar o irmão com poucas posses ou mal vestido. Né? Eu substituir apertar a mão, abraçar, porque agora nós estamos vendo um momento muito especial. Né? Mas é, é um afago né, que nós devemos ter com aqueles mais humildes, né? menos aquinhoados do que nós nessa, nessa vida. Né? Nós falamos da atual pandemia mas as verdadeiras pragas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. O orgulho, meus irmãos, impede até mesmo que alguém peça ajuda. O orgulho e a ignorância podem levar ao suicídio, que não resolve nada, pois a vida não cessa na morte física. Nós sabemos. Segura na mão de Deus e aguente firme, porque tudo passa. Nós sabemos das mortes, mas ninguém divulga os suicídios. Passaremos por dias muito difíceis. Esse vírus, meus irmãos, ataca a gente de qualquer cor, de qualquer religião, de qualquer situação econômica, de qualquer nacionalidade. Não é tempo de abraçar ou apertar as mãos, mas vocês se lembram de algumas imagens de pessoas carregando cartazes que diziam, você quer um abraço? Quantos se jogaram nos braços daqueles porque estavam carentes desse carinho? Bem, se você tem certeza de que está livre do novo coronavírus, aproveite, você está em casa, abraça seus queridos que estão de quarentena contigo, né? Olha, uma das coisas que eu pensei a respeito disso é que essas pessoas com cartazes não andavam no aeroporto internacional. Normalmente, onde é que eles andavam? Na rodoviária. Por quê? Porque na rodoviária circulam muitas pessoas. E as pessoas mais humildes, as pessoas que não têm carro, as pessoas que precisam se deslocar em ônibus. E aqueles mais humildes se jogavam nos braços desses homens ou mulheres que tinham os cartazes, porque estavam famintos de carinho. Não é só dinheiro, não é só bens que o homem precisa. E a caridade, meus irmãos nós podemos fazer sem ter dinheiro na mão Uma palavra de carinho, um afago, é uma, cara, uma caridade bem feita, porque ainda mais se nós não tivermos a intenção de sermos recompensados por isso. Né? Bem, Daí, é, eu sempre lembro da importância da reencarnação. Né? Quem disse que nós não fomos miseráveis em outras vidas? Quem disse que nós não andamos naquelas ruas de Paris algum dia, ou de Roma? Quem disse que nós não fomos miseráveis? Quem disse que nós ainda não vamos ser miseráveis? Nós nossa desculpa, eu estou meio rouco. Nós não sabemos, né, meus irmãos? Nós não nos lembramos das nossas vidas passadas por uma questão de bondade do Senhor, né, de Deus. E não sabemos ainda que vida nós vamos viver. Se nós formos muito orgulhosos, se nós não olharmos para os mais humildes, se não olharmos para os nossos erros, para os nossos defeitos, se nós mergulharmos mesmo nesse orgulho, nós vamos ter que passar por uma experiência difícil para aprender. Nós podemos ser os miseráveis de amanhã apesar desse mundo já estar melhorando, nós podemos viver até em outros mundos, que estão iniciando provas e expiações, uma vida paupérrima. Né? Então, a reencarnação realmente é a perfeita justiça divina. Né? Eu peço desculpa se algum irmão, por acaso, ver... É, é, enxergar esse vídeo, né? assistir esse vídeo, se ele for de outra religião, com todo o respeito que eu tenho, né? nós aqui em casa, é, eles são evangélicos, eu sou espírita, né? mas nos respeitamos muito, eu acho que nem mereço um filho desse, né? um filho tão querido que vocês conhecem, é uma maravilha esse rapaz, eu agradeço a Deus muito mesmo por esse filho, sabe? Não me importa que ele seja evangélico, budista, hinduísta, qualquer coisa desde que ele seja o homem que ele é, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Né? Bem, então nós temos que ter cuidado com a vida que nós vivemos hoje, porque das nossas dificuldades de hoje nós podemos imaginar a vida, as vidas que nós levamos no passado. E estamos agora vivendo as consequências daquilo. Então, temos que ter muito cuidado nessa vida de hoje, porque nós viveremos conforme a nossa conduta nessa vida. Né? E todos nós somos pecadores, meus irmãos. Né? Bem, amigos, nós não vamos levar títulos nenhum para a eternidade. Esses títulos eles vão ficar no túmulo ali onde acaba o nosso corpo físico. Mas nós poderemos levar a lembrança de boas obras, com o testemunho de nossos protetores. E isso será muito valioso, muito, muito valioso. Nada escapa do grande olho de Deus. O que fizemos de errado, o que fizemos de bom, porque ele é muito justo, olha que maravilha, aquilo que nós fizemos de, de bem, ele vai ter, ele vai saber também, né? O que fizemos de errado, o que fizemos de bom, não somos perfeitos ainda, mas façamos a balança ficar bem pesada no prato do bem, né? Essa é imagem que eu peguei, porque o Júlio estuda direito, né? E naquela imagem da deusa Temes, do direito, né, tem aquela balança aí, eu resolvi colocar aqui. Porque nós podemos errar, mas não cometer grandes delitos. Né? Nós podemos, assim, cometer erros que Deus olha como coisa de criança. Né? Como uma criança tirar uma pedra, quebrar um vidro, uma coisa assim. Mas o prato do bem... Ele tem que estar pesado. Nós, nós precisamos nos esforçar para que esse prato pese bastante na balança, entendeu? Para que a gente se sinta bem, né? A gente tenha a certeza de uma vida melhor no futuro. Né? Pois é. Nessas... Eu tenho que me cuidar, senão eu me entusiasmo e aí a gente vai noite adentro, né? Bem, então, é, eu, eu me emocionei muito lendo essas mensagens. Vocês me conhecem, sabem que eu sou emotivo, né? Sou até um sensitivo. Eu me emocionei muito porque Lacuadere fala da mãezinha que trabalhava duro para cuidar seus filhos. Né? Ele a observava como fazem os espíritos. Você pode dar o nome que quiser, né? Mas ele observava que os espíritos têm essa capacidade Nós não vemos os espíritos porque não somos videntes né? Às vezes Mas os espíritos nos veem constantemente Sabem tudo a nosso respeito Sabem do nosso pensamento né? Deus muito mais ainda Ele observava, né? e ela via aquela luta daquela mãezinha, né? e, e ele, então, é, dava força para ela, né? pelo pensamento, né? e a inspirava a continuar lutando, observava sua nobreza, ele, ele diz nobreza, e ele diz, espera e ora, a felicidade ainda não é desse mundo, aos pobres oprimidos que neles confiam Deus concede o reino dos céus. Isso é muito atual, né? Eu aqui me lembrei muito da minha mãe. Né? Ela tem às vezes comigo, né? E eu me lembro muito, assim, com muito carinho da minha mãe, sabe? Eu era, eu saí de casa com 11 anos e eu fui para o colégio militar de Porto Alegre e fui interno. E eu me lembro, assim, eu não, eu não era uma coisa já. Eu, espírita, assim, eu acho que eu tinha com ela de noite, eu não sentia tanta saudade, assim, sabe, como hoje, eu não sinto tanto, porque ela, seguidamente, eu sinto ela perto de mim, sabe, mas assim, é, eu me lembro que ela, no frio do Rio Grande do Sul, né, ela sempre via, nos cobria, nos dava um beijo, ali na hora, na hora de dormir, e isso, é, não, não era isso que eu sentia tanta falta, assim, mais nós tínhamos um acerto que eu levava a minha roupa suja, eu saía de bonde ali, de... é que eu sou antigão, né? De bonde, de trás do Colégio Militar, descia lá na... no abrigo dos bondes, lá no centro de Porto Alegre, ia até o Rio Guaíba, que não tinha muro ainda, né entregava a minha roupa suja num saco e recebia a minha roupa limpa. Era um saco azul, assim, era uma coisa assim. E olha, eu era pequenininho, hein? já andava ali em Porto Alegre sozinho ali, eu me virava, isso me fez muito bem. Eu fui exigido desde cedo, isso me fez muito bem, eu agradeço muito aos meus pais por me concederem essa oportunidade, sabe? A coragem que eles tiveram, né? apesar das suas preocupações, eu me saí bem, né? não repeti nenhum ano, não fiz nenhuma bobagem. A não ser umas estripulias, porque sabe como é que é a agulha interna. Né? E eu me lembro que eu arrumava minha roupa, eu deitava de noite e eu sentia o cheiro da roupa limpa. E aí sim, aí eu sentia muita saudade da minha mãe. Sentia mesmo, sabe? Muita saudade, porque era o cheiro da minha mãe, aquela roupa limpa, é, o cheiro das coisas. É. Eu sentia muita saudade. Bom, não tem como não se emocionar com isso. Né? Pois é, então eu faço essa homenagem também para minha mãe, porque ela se dedicou muito né, por nós. Meu pai também, mas mãe é mãe, né? Bom, gente, eu também me emocionei muito quando ele observa uma moça que chora porque é pobre, porque ela não pode frequentar os belos salões da época, né, eu imagino, eu imagino perfeitamente, eu entendo perfeitamente isso, ela não sabe, ele diz assim, dos tormentos que muitas pessoas mais ricas sofrem, né, olha, a gente fecha os olhos, pode enxergar assim um salão como, como o Palácio de Versalhes, né, meus irmãos, olha, aqueles espelhos, os lustres, as roupas, o luxo. Quem não invejaria, né, ver passar aquelas carruagens? Qual moça, qual moço não invejaria, né? As moças principalmente, porque se vestiam muito bem, aquelas máscaras muito coloridas, mas por trás, muitas vezes haviam, haviam grandes sofrimentos, como hoje, né, como hoje. Isso não quer dizer que as pessoas ricas estejam erradas, não. Tem empresários maravilhosos aí trabalhando muito, né? como hoje o nosso país está precisando muito, né? dando emprego, são ricos, são pessoas boas. Não quer dizer nada, o problema não está aí. Né? O problema é outro. Né? São as oportunidades que cria. Então, às vezes, a gente vivendo essa, essa vida assim, mais humilde, mais pobre, né, menos abastada, né, a gente está sendo mais protegido por Deus. E Jesus também nos conhece muito bem, nos conhece pelo nome Jesus. Aí é que o Lacordaire diz assim, «Cala-te, filha!» Ele comenta. Na vergonha que o nosso protetor pode sentir se ficarmos sozinhos nesse mundo. E ficarmos sozinhos nesse mundo. Eles assim, do nosso anjo da guarda, do nosso protetor, voltar para ele, ou seja, voltar para Deus, isso é uma imagem, é, é, é uma, uma força de linguagem, né? que é muito comum né? de um religioso, de uma pessoa daquela época. Né? Jesus, Jesus mesmo falava assim, né? é uma força de expressão, ninguém é abandonado por Deus. Isso acontece porque nós nos afastamos. Nós temos períodos de afastamento do nosso amigo e protetor. É disso que o Lacodélia quer falar. E nessas ocasiões, nós ficamos mesmo sozinhos. Não é bem sozinhos, é pior do que isso. No lugar dos bons, ficam os maus. E aí, nós vamos sofrer as más influências desses irmãozinhos que ainda estão em muita dificuldade ou que às vezes vêm ter conosco somente para brincar. E nos colocam palavras nas nossas bocas, né? que nós falamos sem desejar. Né? Ele também fala que é preciso perdoar. Né? O perdão é sublime. Perdoar é tirar um peso muito grande das nossas costas. É simplesmente nos livrar dos nossos próprios defeitos. É um exercício para o amanhã, um banho de luz, um banho de amor, perdoar. E o amor é tudo. Como vamos ser perdoados por Deus e pelos nossos irmãos se não perdoarmos? Né? Vocês lembram da parábola do credor incompassivo? Aquele que devia 10 mil talentos. Chegou para o rei, isso é uma parábola, está né? em Mateus, né? Mateus que registra isso. E, e o rei cobra, cobra, quer, porque ele paga aquilo lá. Né? Esse é o rei daquela época, né? temido, né? muito terrível, não é mais. Né? A humanidade é outra, então Deus é pai, porque Jesus chegou para nos ensinar que Deus é um pai, muito justo, mas é um pai muito querido. Né? E, e ele pede, pelo amor de Deus, que não cobre aquela dívida dele, que a família dele precisa muito dele, que não prenda, né? que não leve para a cadeia. Né? Mas ele é o credor incompassivo. Bom, o rei manda perdoar a dívida daquele nosso irmão. E ele vai embora. Em seguida, ele encontra um outro servo do palácio que lhe devia 5 mil talentos, não 10 mil. Devia muito menos, não me lembro bem se era cinco mil, mas era bem menos. Ele não perdoa, ele, ele estrangula, ele, ele leva aquele irmão para a cadeia, ele entrega para os algozes e aquele irmão é preso mas os outros servos que são os espíritos nossos irmãos viram o que ele fez e foram até o rei para contar o que é que ele tinha feito e o rei lhe chama a sua presença e diz servo mau agora eu também não vou te perdoar né? peguem e coloquem ele na cadeia até que ele pague toda a sua dívida. Bom, Deus não é assim, né? Deus é muito justo. Nós pagamos conforme as nossas. Essa é a parábola, né? É uma parábola muito clara, é belíssima, né? A maneira Jesus falava as coisas, em uma pedagogia assim da época que não deixa dúvida. Então, nós temos que perdoar os nossos irmãos não para receber algo em troca, mas que seja do nosso aprendizado, depois de muito sofrer, fazer as coisas como elas devem ser feitas. Né? Pedimos perdão a Deus, e devemos fazer, de todo o coração. Ser humilde, ser humilde. Porque essa diferença do, do, do egoísmo, do orgulho, o orgulho é, é, é um grande mal, né? Ser orgulho, porque mesmo da presença dele, da grandeza dele, de Deus, nós nunca nos sentimos humilhados pelo nosso Pai. Jesus, que é seu filho muito amado, jamais humilhou alguém, e ele tinha um poder enorme. Ele curava as pessoas, restituía a visão, restituía o andar, andava sobre as águas, fazia milagres, ele tinha um poder enorme e tem Jesus é o governador desse planeta. Ele é muito poderoso, mas é muito amoroso. É o amor, é a coisa mais sublime que já pisou na face da Terra. Né? E ele é o vencedor, porque o amor vence. Então, devemos nos comportar assim, meus queridos, né? porque... É, Jesus é tudo para nós, é o nosso exemplo, né? nosso guia, nosso modelo, apesar da nossa dificuldade de segui-lo. Bem, depois ele fala das calúnias. Né? Meus irmãos, as calúnias pouco importam. Né? A gente tem que seguir em frente, pois Deus, Deus nos conhece muito bem. Jesus te conhece pelo nome. Confie em Deus. Ele é todo poderoso. A verdade e a justiça são difíceis de acontecer aqui nesse mundo. Mas ela acontece com muita facilidade no outro mundo. Isso não quer dizer que a gente fique relaxado, sem se cuidar. Não, não. Nós temos que observar os costumes do povo e a lei. Né? Mas as leis e os costumes vão se modificando com o tempo. Né? A lei que fica e que não muda, é a lei de Deus. Por quê? Porque ele é perfeito. Quando ele criou as suas leis, ele criou com perfeição. Então, a gente sempre deve observar a lei de Deus, né? Porque mesmo nos, nos nossos erros, se houver amor, é um atenuante muito importante, né? De sentir amor, de gostar das pessoas, de ter coração, né? Então... Com todas as nossas dificuldades nós sabemos que será feita a justiça e conhecer essa doutrina maravilhosa de Jesus eu em particular conhecer o espiritismo e ser um trabalhador da, do centro espírita do nosso lar que muito me honra né? é uma bênção né? eu penso nessas horas que abençoe muito a todos ao Senol, as outras três casas, né? que abençoe a diretoria, né? que faça bem. Como está fazendo essa palestra aqui na minha casa, que se encheu de luz, né? espero que aos meus vizinhos, a todos. Né? Bem, Adolfo, o bispo de Alger, ele complementa as ideias de Lacordaire, né? falando nas calamidades que nós mesmos amontoamos sobre as nossas cabeças. Nós vamos criando problemas na nossa cabeça e a humanidade também vai criando problemas, né? Ele fala sobre esse assunto em 1862. Gente, aí nós estávamos vivendo uma agitação muito grande no mundo, né? As consequências da Revolução Industrial, na América do Norte está acontecendo a Guerra de Secessão, na América do Sul aqui está acontecendo a Guerra da Trips, Aliança, os brasileiros estão lutando nela, né? Então, é uma época assim, de, de muitas lutas, de muita agitação no mundo. Havia uma pobreza enorme, maior que a de hoje. Havia. Olha que hoje ainda tem muita pobreza nesse mundo, mas naquela época, naquele mundo daquela época ali, os arredores de Paris, de Londres, de Moscou... Né? Era uma coisa tenebrosa, meus irmãos, que nós devemos estudar e conhecer. Não que seja tão importante, né? mas entender a marcha da humanidade. Né? Quem tem que estar tá decorando é, datas e lugares? Tal? Eu gosto muito disso, mas é bom a gente saber. Né? Logo depois, isso, esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é ali de 1863. Então, essas mensagens de 1863 e 1862 são muito atuais na época e servem muito para hoje, para ver como nós não mudamos muito. Né? Então, ainda viria a Revolução de 1917 na Rússia. Né? Haviam as duas grandes guerras mundiais, a primeira e a segunda. A Segunda Guerra Mundial foi uma coisa terrível, meus irmãos. Eu estou falando isso porque... Nós vamos entender daqui a pouco, né? só um pouquinho. É, morreram aí 50, 60 milhões de pessoas naquela época. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial ainda houve a gripe espanhola que dizimou a humanidade. Né? Um sofrimento enorme que a humanidade passou e que mudou a ordem mundial. A partir dali os Estados Unidos passam a ser uma grande potência, né? Então, as coisas chegaram ao ponto que nós precisávamos sofrer muito para aprender. E sofremos, sofremos muito. As cidades foram destruídas. Né? Paris não, porque houve um acordo com, com a Alemanha, mas, nossa, as, as cidades de, da Alemanha, Moscou, né? Stalingrado... Londres, essas cidades foram muito destruídas, muitas vidas foram perdidas para que o mundo se modificasse. Não que Deus quisesse, mas porque nós merecíamos passar por uma barbaridade daquelas, para aprender. Aí eu pergunto, não aprendemos ainda? Não aprendemos ainda? Vejam o poder de Deus e a dedicação de Jesus em nos ajudar, a nos ensinar. Muitos falam do plano Marshall, que foi aquele no final da Segunda Guerra Mundial que reconstruiu o Japão, a Europa Ocidental, né, porque houve a divisão de Berlim. Então, Marshall foi um plano espetacular realmente, né? que foi o que reconstruiu as cidades destruídas mesmo. Né? Mas havia muito desinteresse das empresas que iam trabalhar, que iam reconstruir, etc. Não aprendemos ainda? Pois é, não foi necessário destruir o mundo, né? destruir tudo. Bastou um vírus que não vemos sem um microscópio para fazer o mundo parar, respirar, meditar, finalmente unir-se, que é a única maneira que a gente tem para vencer essa pandemia. Né? Eu acho que não foi possível destruir, porque nós já melhoramos alguma coisa, sabe? Eu acho que sim, porque às vezes, como outras pessoas, eu comparo o Coliseu em todo o seu esplendor, em Roma, antiga, né? muitos de nós, Muitos conheceram, né? é, olha, não passem a mão no rosto. Tá? Bem, e eu comparo às vezes com os estádios de futebol hoje em dia, né? nós melhoramos. Tá? O jogo, ou pelo menos não tem leões comendo lá os, os coitados dos cristãos. Né? Nós temos lá dois times, as torcidas separadas, tem regras, tem um juiz. Não é? Melhorou, não é muito diferente não, mas melhorou. Mesmo assim, ainda as torcidas às vezes é, se encontram e se engalfinham, se matam nas ruas, né, meus irmãos? Mas melhorou. Melhorou sim. Vocês não se lembram? A vida de um cristão não valia nada. Não valia nada. Nós cristãos, se é que nós já éramos cristãos, não valíamos nada. Acredito que sim, já éramos, sim. Mas ainda tem lugares nesse mundo hoje que a vida de um cristão não vale nada. Nós assistimos barbaridades, aí de perseguições ainda aos cristãos. Né? Irmãos dando testemunho, porque não tem outra saída. Né? Além de querer dar o testemunho, não tem saída. É melhor do que viver daquele jeito. Né? Adolfo também fala das aparências, pois normalmente os homens gostam mais do brilho, do ouro, do que aquilo que vem do coração. Enquanto os homens ricos forem referenciados como são, né? e aqueles mais humildes forem desdenhados, estaremos longe das palavras de Jesus, por acaso existem corpos que Deus criou diferente para os poderosos e para os mais humildes? Não, não tem. São iguais. Deus nos criou iguais, simples e ignorantes. A diferença entre nós pode ocorrer sim pelo esforço de cada um em cada vida. A cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Mas pode ser que para a nossa experiência seja necessário trocar de lugar com aquele mendigo que bateu na tua porta hoje pedindo um pedaço de pão. Acredito, meus irmãos e minhas irmãs, que como no final da Segunda Guerra Mundial, ainda viveremos para ver surgir uma nova ordem mundial. Apesar dos horrores que estamos assistindo, de velhinhos morrendo na solidão, do que não estou livre. Estamos com o pé na terra de regeneração. Essa que é a verdade. E isso me dá uma alegria muito grande, apesar das tristezas dos dias de hoje. Né? Queridos, era isso que eu tinha para dizer para vocês no dia de hoje. Né? Muito obrigado pela oportunidade. Né? Espero que não fique tão extenso. E agradeço muito pela atenção. Espero que vocês se cuidem, lavem bem as mãos, o rosto, tirem a roupa quando chegarem em casa, né? façam tudo direitinho, conforme a medicina está nos orientando, dentro do possível, meus irmãos. Amo vocês. Boa noite.